Relatei essa matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, relatei na Comissão de Assuntos Sociais. O que nós devemos estar fazendo em plenário é um pedido de preferência para que o nosso relatório, que, que foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, seja a preferência para a votação em plenário. As nossas leis trabalhistas são dos anos 40. Elas foram e são importantes, mas não dialogam mais com a nossa realidade brasileira. Nós somos hoje 140 milhões de brasileiros em idade laboral e apenas 50 milhões de brasileiros são é, protegidos por esses direitos. E eles estão absolutamente assegurados. Agora, existem 90 milhões de brasileiros que estão submetidos às regras mais primitivas. E este aperfeiçoamento, ele ao mesmo tempo que protege, ele flexibiliza, ele inova, ele constrói um ambiente de ousadia para que o mercado de trabalho possa satisfazer de maneira mais adequada ao interesse das pessoas que trabalham na área urbana e na área rural.